O FestiFic é Festival Interuniversitário e Cultura. Mas o Festifique é uma reinvenção da arte e da cultura na relação entre a universidade e a cidade. O FestiFic é a unidade das universidades públicas trazendo para a sociedade uma parte expressiva da sua produção artística e cultural. O é um diálogo das universidades com a cidade, dos artistas da nossa universidade, dos nossos estudantes, com a cultura e a arte que se faz nas praças e nas ruas das nossas cidades. Construímos um festival desse tamanho, 19 municípios, 11 dias de evento, né? você tem uma, uma gama de atividades de toda natureza, de exposição, de teatro, de música, de cursos, de dança, que você pode escolher, e tudo de graça, e tudo de qualidade. A prática e a teoria juntas, que é isso que eu acho que a academia tem que ser. Foi um processo muito criativo, foi um processo muito é, rico. As pessoas sabem fazer, né? Os artistas só precisam de uma oportunidade para fazer e as pessoas gostam de fazer. Então, vamos lá. Vai ser maravilhoso. Ó, tem vários lugares. Pega o programa na internet, lá no nosso Face e vai lá conferir. Tem, tem vários lugares, Ó, 19 municípios, tá? Não existe pecado.